Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica. No canal... Jujuba Nanica! Para mais um vídeo hoje nós estamos aqui, gente. Para comprar nosso querido passe do Valorant. Calma. Vou botar aqui do comecinho. Nós vamos ganhar aqui, ó. Isso, isso. Pode até ir no slow, gente. Porque... Se quer... É muito linda, É muito maravilhoso. Não gostei desse chaveiro. Mas. <coughs> Spray sem sinal. Mas okay. Okay, ó, gente, Aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê? Aí, gente, a melhor coisa nesse passe inteiro. Eu acho que todo mundo comprou o passe só por causa disso. Carambite. Nós vamos comprar esse passe. Lindo, maravilhoso. Mas então, pessoal, antes de eu comprar o passe, vocês deixam o like, se inscrevam no canal e o vídeo para os seus amigos. Eu vou comprar aqui, eu não vou mostrar, gente, a forma que, né? Eu vou pagar. Então, deixa eu vir aqui, tá? uh, uh, uh. Gente, eu vou gerar o pix aqui, tá? Só que aqui, ó. Eu vou comprar isso aqui, tá? Isso aqui. Herobase. Passar aqui, Eric Gold. <risos> ok. Bom, gente, voltamos. Compramos, gente. Compramos aqui, ó. Pagamos. 120, 1200. Errado. Não sei por quê. Deve estar tá dando um pouquinho de delay. Por causa do lei. Aqui na câmera, que, eu, que tipo assim, eu abri a boca. Abre agora. É. Bom, gente, o importante. É que eu consegui. Vamos lá. A gente vai ativar tudo. A gente vai o quê? Fazer o quê? Processando. Ai, que agonia. É equipar skin. Pera, vamos começar do começo. Não sei qual que é o começo. Vamos começar por aqui. Skin, não, não. Equipar skin. Não, não, não, não. Equipar skin. Não, não, não, não. Equipar. Amei, a meia, jet. Eita. Equipar. É... Não. Papaguinha! Tá. Equipar. Não, não, não. Equipar aqui não não não equipa não não não não equipa equipa não não não equipa equipa aqui e acabou eu vou chorar qual qual é a melhor papai Juba papai Juba não quer dar opinião não quer falar Gostei essa aqui que vai combinar na com castra astra. Somei Eu vou jogar uns roundzinho aqui, né, guys? Deixa eu ver se tem skin de bug. Ah, não. Ah, tem Eu que não. Eu que não equipei, né, gente? Vamos comprar isso aqui? Equipar. Vamos comprar. Pera, eu comprei a variante. Não, né? Tô... Aqui, ó. faz skin, pronto. Eu tô com tudo equipado, certo? Ter, certo, certo, certo? Deixa eu botar o sovinha. Sovinha! Aqui, ó. Sova, sova, sova. Cadê o. Ah, vai ser o brin... Vamos começar uma partidinha aqui, né, gente? De mata-mata. Eu tô bebendo suquinho. Perfeito. Oh, meu cachorrinho. O Nick tá aqui no meu pé. Só que eu não, não tô com medo, né, gente? De virar assim. Um Partida Encontrada. Vou cadeira e machucar ele. Pronto. O Nick me diz... Ai, foi. Partida Encontrada de matar, mata Gente, eu vou tentar ficar escondido Eu queria né Eu não sei se eu começo Uma disputa de Spike, né, guys Ai, ok Esse é meu nome, é Blue E se você quiser me adicionar você Aqui, ó A faquinha Perfeita Linda Linda, linda Aldin. Aqui, ó. Odinzinha Maneirona. Aqui, ó. Agora é pentolzinha. Vou deixar mostrar pro povo minha buck. vai tomar Então, tá, uh, a xerife. E eu citei. A xerife. Aqui. Calma. Vou sentir o outro agora. Avancem depois que o atacar. Aqui ó. Eles vão é estar short. fracos. Lutem! Pega uhum. eles desprevenidos. Ah, tô cachorro, tô comprar Merda. Tá Deixa eu matar aqui ó. Uhum. Tá indo. consegui dar essas coisas, porque o cara é muito ruim. Fazer a que danão, é né? Gente, Não. menstruosinho. Não! Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha aqui, esse passo maravilhoso, né? Amei, gente. Essa faca vai entrar pra história se eu comprar outra. Gente, essa aqui vai ser a primeira faca que eu comprei. Eliminei. Vem cá, vem cá. Eu vou matar alguém agora na faca. Matei, oh, gente. Frente. Tá vendo que faquinha boa? Amei. Mas bom, gente, né? Vamos finalizar o vídeo. Eu acho que é bom, né? mas então pessoal fez vídeo no canal beijo beijo de novo tá deixa o like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos e yeah. é